A sunga e o canebo acompanha aí durante a vida toda de uma toalha de saltos. O canebo é a nossa toalhinha de, que, de silicone. A gente não, não dá para usar uma toalha porque a gente entra e sai da água muitas vezes. Então, se eu usasse uma toalha, em três saltos a toalha já está encharcada. E o canebo não, usou, chugou. No meu caso, eu ainda aproveito ele para usar de outra forma, como referência. Porque aí eu quando sempre que eu vou soltar eu jogo ele perto ali de onde eu vou cair, na água, que aí eu faço o salto e vou acompanhando, porque durante o salto, as voltas, uma, duas, três, eu consigo ver o trampolim, canebo, é, água, céu, trampolim, canebo, água, céu, três vezes, aí, e aquilo serve como uma referência, uma extra. Aí próximo de competição não pode, porque a regra não permite, aí eu tiro ele. Mas é, faz, faz parte do nosso uniforme, né? Bem simples.